Olá, eu vou fazer um tutorialzinho bem rápido de como configurar teclas de atalho no OBS Studio Então vamos lá, eu vou em configurações tá? e depois teclas de atalho É bem simples de encontrar, qual é a utilidade das teclas de atalho? Para quem não trabalha com dois monitores é muito útil para fazer trocas de cena, iniciar a gravação, parar ou pausar Eu vou configurar duas teclas aqui Uh, as duas principais então vamos lá, iniciar, e grava iniciar a gravação e parar é importante combinar duas teclas para que quando você estiver digitando alguma coisa no teclado não dê problema de, por exemplo, associar uma única letra, o R, por exemplo, para a gravação aí eu vou digitar a letra R sem querer, fazendo-a a, durante o processo ele vai acabar parando a gravação, né? então vamos associar a tecla eu prefiro as associar a tecla Alt, Alt R, que é menos usual o CTRL R pode estar associado a alguma outra função no programa que você está trabalhando. E outra dica importante, iniciar a gravação e parar a gravação pode ser a mesma ALT R, uma mesma tecla, tá? o mesmo conjunto de teclas, assim como para pausar ou continuar. Eu vou usar o ALT P e para continuar também o ALT P. Veja que aí sim são menos teclas para eu decorar. E eles vão ter a mesma função, tá? Se o vídeo está parado, ele vai iniciar a gravação. Se ele está gravando, ele vai parar. A mesma coisa aqui, se ele estiver tocando, ele vai pausar. Se ele estiver pausado, ele vai despausar, tá? Clique em aplicar e ok. Vamos tentar fazer um teste rápido aqui então. Eu vou digitar o meu Alt R. Veja que iniciou ali no cantinho. Eu estou usando a tecla de atalho e eu vou usar o ALT-P. Ali, veja aqui, clareou a teclinha. Eu vou usar o ALT-P novamente, ele despausou, e agora eu vou usar o ALT-R. Pronto, parou a gravação. Certo? Bem simples o processo, não precisa mudar em nenhum outro lugar, e já vai ajudar bastante no seu processo de gravação. Tá bom? Até mais!